Olá, bem-vindo à segunda aula desse nosso módulo introdutório. Nessa aula, a gente vai ver como importar arquivos no Google Sheets e como limpar e preparar a tabela para análise. Bom, o primeiro passo que a gente tem que fazer é preparar o Google para você poder acompanhar essas aulas, certo? Então, vamos abrir uma planilha. A gente pode fazer isso tanto pelo Google Drive ou podemos vir por aqui diretamente é, nas nossas planilhas do Google. Eu vou abrir aqui uma planilha nova, certo? Planilhas Google, uma planilha em branco. E aqui está minha planilha. Então, as duas é, primeiras configurações importantes aqui é quando a gente vem em arquivo, configurações de planilha. É, vamos estar atento para que a gente esteja com a localidade Brasil, e isso é importante para a gente é, ter é, as formatações, principalmente a formatação de número. Né? É, se a sua localidade tiver outra, por exemplo, Estados Unidos, é, nos Estados Unidos eles usam vírgula para separar milhar e ponto para separar decimal. Aqui a gente usa o inverso. Então, é importante que a localidade esteja Brasil, porque ao longo do curso é o que a gente vai usar e provavelmente a maioria das, dos dados que você baixar vão estar nesse formato, né? vão estar preparados para serem lidos dessa maneira. É importante que a localidade esteja Brasil. E uh, o idioma de exibição do seu Google, eu vou pedir que esteja em português por conta do menu, por conta das fórmulas também que a gente vai usar, que vão ser sempre considerando o idioma português. Tá ok? Então, isso feito... A gente vai usar aqui, eu vou propor para a gente usar nesse tutorial, a gente vai fazer um tutorial aqui é, de introdução às planilhas. Para o nosso tutorial aqui, eu vou propor para a gente usar uma base de dados do Denatran, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Para vocês chegarem nessa, nessa base de dados que a gente vai usar aqui, vocês podem ir no site do Denatran, denatran.gov.br, é, em estatísticas, Renavan 2020. É, ele é uma base em XLS, é um formato Excel, então a gente, eu, se vocês forem lá no site, vocês vão ter a base mês a mês, no caso eu peguei a base de é, frota por município, por tipo de veículo, tá? Então, é, só que como aquela base, ela é, ela é grande, eu dei uma reduzida só para a gente poder trabalhar nesse tutorial, ok? E aí, eu, se vocês entrarem nesse link, bit.ly barra denatran, underline jul, underline 20, vocês vão conseguir baixar essa base, tá ok? E vão poder trabalhar com ela como a gente vai fazer aqui. Essa base está reduzida em relação ao denatran, e aí a gente vai baixar esse CSV aqui. Então, vamos abrir esse CSV na nossa planilha. Como é que a gente vai fazer essa importação? A gente vem aqui em arquivo, importar, vai ter várias opções aqui, mas a que me interessa é um upload. Né? Eu vou, baixar, vou subir a planilha lá que eu baixei o CSV. Então, eu vou subir essa planilha aqui. Eu posso só arrastar para cá, ou eu posso buscar né, pelo diretório. Vai fazer o Upload. E aqui eu tenho, abre uma janela com algumas opções. Eu posso substituir a planilha, em geral vem isso que vem selecionado, e aí se eu substituir a planilha, ele vai é, apagar essa planilha que eu estou trabalhando e vou botar, vai criar uma em cima. Nesse caso não tem problema, porque a minha planilha está em branco, mas cuidado, porque se você já tiver algum dado aqui, vai sumir com o seu dado. Então, normalmente é uma opção segura essa é substituir página atual, porque aí você consegue. É, Trazer só para essa página que você está trabalhando. Depois tem um tipo de separador aqui. Na primeira aula, a gente falou sobre os separadores é, do CSV. Né? Então, aqui ele te pergunta qual é o separador. Você pode deixar detectar automaticamente. Na maioria dos casos, ele vai conseguir perceber qual é o separador que você está usando. Ou você pode ligar para ele ser é vírgula. No caso de ser CSV brasileiro, você pode botar aqui personalizado e jogar aqui um ponto e vírgula aí eu vou deixar detectar automaticamente. E nesse último campo aqui, converter texto em números, datas e fórmulas, isso é para que o, o software, né, a ferramenta, ele detecte automaticamente se as colunas que estão sendo importadas, os dados que estão sendo importados, são textos, são números, são datas, ou são fórmulas. É, isso tem a ver com, com o tipo de, de, de dado. É, aqui vai é, você pode deixar sim ou não. O não permite você trabalhar esse dado de uma maneira mais limpa, né? então ele não vai vir com nenhum, ele, ele evita erros de leitura do dado, isso quando você está trabalhando com dados, por exemplo, é, de bases americanas, né? que pode ter esse problema de separação de milhar e decimal, é importante. É, nesse caso aqui eu vou deixar sim porque não tem muito problema. Mas fiquem atentos, se, te, se você notar que tem algum erro de importação do dado na sua planilha, pode voltar aqui, que pode ter um erro nesse, nesse, nesse caso aqui. Ok? Então, vamos importar os dados. Pronto. Abriu aqui a nossa, é, a nossa tabela, né, a nossa planilhazinha, conseguiu abrir nossa tabela. Tô, é, e aí a gente consegue observar a primeira coisa que a gente tem que observar na planilha é o que, se ela está limpa e se ela está bem estruturada para eu conseguir fazer uma análise dela. Nesse caso aqui, é, pegando o que a gente viu na, no primeiro módulo, na primeira aula desse módulo, a gente consegue perceber que, lembra daquele critério de ter uma linha de cabeçalho? Bom, aqui a gente já tem, primeiro tem um cabeçalho repetido, não sei por quê, tem uma linha em branco e tem uma outra linha explicando o que, que, que dado é esse. Então, nós podemos simplesmente limpar isso aqui porque nós queremos ter que tenha uma linha e apenas uma linha de cabeçalho. Para fazer isso, a gente vai selecionar, clicando aqui na, na, nesses números, a gente consegue selecionar a linha inteira. Então, podemos selecionar, apertando o Shift, a gente consegue selecionar vários. Clicamos com o botão direito e damos excluir linhas. Aqui já deixamos certinho, na primeira linha temos o cabeçalho, com o nome da, das dados que a gente tem, e aqui para baixo a gente tem todos os municípios do Brasil, né? e aqui a, a, na primeira unidade da federação, no segundo é os municípios, e a quantidade de veículos que eles têm. É sempre bom a gente ir até lá embaixo, porque é muito comum que as bases venham com notas explicativas aqui embaixo, que nós também precisamos tirar e excluir para poder trabalhar com a tabela limpa. Nesse caso aqui, não tem nota, não tem problema, então vamos subir novamente. Já podemos considerar nossa tabela estruturada, né? já demos uma olhada, não tem nada que, que pareça estar desestruturando ela, podemos trabalhar com ela. Então vamos olhar o que, que a gente tem de informação aqui. A gente tem o número de automóveis, caminhonetes, caminhonetas, ciclomotor, motocicleta, motoneta e utilitário para cada um dos municípios do Brasil. É, vocês talvez estejam se perguntando qual a diferença entre caminhonete e caminhoneta. Então, caminhonete seria a picape, né, que a gente está acostumado a chamar de picape, e caminhoneta seriam as peruas, seriam, por exemplo, a Kombi, ou os carros aqueles que têm modelo de perua mesmo. É, e o utilitário são carros que é, servem é, para para fora de estrada, né? Então, o Jeep, esse tipo de, de veículo. É, e aqui as diferenças de ciclo motor, motocicleta e motoneta são o ciclo motor são as cinquentinhas, são aquelas motocicletas com menos cilindradas. As motocicletas são as motos é, mais comuns que a gente vê e as motonetas são aquelas motinhos tipo Vespa, onde o motorista, né? O piloto, não sei como é o nome, é, vai sentado na moto em vez de montado na moto. É, para a nossa análise aqui, se a gente quiser fazer uma análise, por exemplo, de tipo de veículo por o município, que eu acho que pode ser uma análise legal da gente fazer nessa, nessa base, a gente pode, é, eu vou considerar aqui, que todos, tanto automóvel, como caminhonete, como caminhoneta, como utilitário, eu vou chamar aqui simplesmente de carro, certo? E vou chamar todos os tipos de motos, de moto, para simplificar nossa análise. É, então, como é que a gente pode fazer aqui para fazer esse somatório? Vamos, então, criar uma coluna aqui de carros. Carros. E uma outra coluna aqui de motos. Muito bem. Então, eu vou, para a coluna carros, eu vou somar tudo que é automóvel, caminhonete, caminhoneta e utilitário. Como é que eu posso fazer esse somatório? É simples. Na planilha, só botando o igual... A gente já transforma nossa célula numa calculadora, digamos assim. Então, eu posso simplesmente é, selecionar a célula que eu quero, as células que eu quero somar. Então, nesse caso aqui, eu quero somar o automóvel que está aqui. Eu seleciono ela e vocês veem que já me diga que C2. Então, estou somando a C2, boto um mais, clico na D2, posso botar outro mais, clico na E2. Boto outro mais e clico na I2. Pronto. E dou um Enter. E aqui ele fez a soma. Para as motos, eu faço o mesmo processo. Tem uma outra maneira que a gente pode fazer o somatório, que é usando, usando uma função. Né? Isso a gente vai usar muito ao longo do curso. São as funções que já vêm construídas dentro da, dos do softwares de planilha. No caso aqui, eu posso botar igual. E aí o nome da função. No caso, é soma. Eu vou somar. E aí é importante a gente aprender a sintaxe, Então, você escreve o nome da função e abre um parênteses. E aí ele já, a, o Google Planilha é interessante que ele sempre te dá uma colinha para você saber como que você escreve essas, é, como que você precisa é, dizer para ele para fazer, para ele saber fazer o cálculo. Então, é, nesse caso aqui eu vou selecionar todo esse intervalo do F2 até o H2. Repara que ele botou um dois pontos. A sintaxe para somar o um intervalo todo é do F2 ao H2, é usando o dois pontos, certo? E fecha o parênteses, ok? Uh, tem um detalhezinho aqui da sintaxe que em vez de dois pontos, às vezes eu posso querer usar, é, se eu não quiser somar o, o intervalo todo, mas eu quero somar só o F2 e o H2, eu boto um ponto e vírgula. tá? É importante estar atento a isso. Se eu botar ponto e vírgula, eu vou estar somando só F2 e H2, não o G2, certo? Agora, se eu quiser o intervalo todo, eu boto dois pontos e aí eu vou ter o intervalo. Muito bem, então eu já sei aqui a soma de carros e motos em Acrelândia. Para fazer isso para todos os municípios, é basta eu selecionar as duas células, ou selecionar uma no caso, mas aqui já tem as duas coladinhas, eu vou selecionar as duas, vou nesse, nesse quadradinho aqui do lado e posso dar dois cliques. Se eu der dois cliques... Ele vai até o final. Pronto. Ele preenche até o final da tabela todas as somas igualzinho. Reparem que ele simplesmente repetiu a fórmula que eu fiz aqui e aqui. Aqui a gente vai ver sempre a fórmula. Então, ele repetiu a fórmula para todas as, as células lá para baixo. Muito bem. Como eu só quero trabalhar com carros e motos, eu posso agora excluir. Poderia, posso, né? Vou excluir as outras colunas. Eu poderia deixá-las caso, eu quero depois fazer uma análise um pouco mais detalhada, mas eu vou excluir porque não me interessa usar. Então, eu posso simplesmente selecionar as colunas, vou com o botão direito, excluir colunas, sei. Muito bem. O que acontece, deu um erro. Esse erro aconteceu porque eu excluí as colunas que essas células estavam usando para fazer o cálculo. Então, ele não sabe mais o que calcular, ele não tem mais o que calcular porque ele não tem mais a ele perdeu a referência. Por isso esse ref. Então, na verdade, antes de excluir a coluna, isso é muito importante a gente ter, levar em consideração, estar tá sempre atento, que o que está na célula não é exatamente o que a gente está vendo. Esse 2113 é o resultado do que está nesta célula. Nesta célula, o que tem é o C2 mais o D2 mais o E2 mais o I2. Então isso é muito importante a gente levar em consideração justamente para não incorrer esse tipo de erro. Como é que a gente evita isso? A gente vai selecionar esses dados que a gente já fez as contas. Vou dar um Ctrl C neles. Depois de dar um Ctrl C, eu vou vir aqui em editar, colar especial e colar somente os valores. Por cima mesmo, pode deixar selecionado, vai por cima mesmo, eu vou colar só os valores em cima deles. Em cima deles próprios. Com isso. O que antes era uma fórmula, passou a ser apenas o um número. Então, agora eu posso excluir isso aqui sem maiores traumas. Vou, então, novamente excluir essas colunas. Agora a nossa tabela está limpa e preparada para a gente fazer a análise. Então, resumindo. Ao usar o Google Sheets, verifique a configuração da planilha. Ao importar um arquivo CSV para o Google Sheets, Fique atento aos separadores e a conversão automática dos dados. Certifique-se sempre de que a planilha esteja limpa. E prepare os dados já pensando na análise que você vai querer fazer. Espero que tenha sido útil e no próximo vídeo a gente vai ver como fazer a análise básica dos dados.